Tá vendo essas corridas aqui, ó? Todas essas corridas aqui, eu utilizei a estratégia dos dois. Isso mesmo, estratégia dos dois. É uma estratégia para aumentar os seus ganhos e diminuir o seu tempo rodando nas ruas. É isso mesmo, você vai rodar menos e vai ganhar mais. Quer saber que história é essa? Então assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo esse aqui vai ser um vídeo rápido e objetivo para te ensinar essa estratégia mesmo ó oh, pode ver que hoje fechei 17 corridas com 306 por 33 centavos ao todo rodei 7 horas 20 minutos, na verdade foi um pouco menos, deve ter sido umas 6 horas e pouco porque eu finalizei e voltei para casa, eu voltei batendo lá também, porque eu já tinha batido a minha meta mesmo, então eu vou te mostrar aqui como é que funciona essa estratégia eu vou ligar aqui o meu aplicativo e você vai entender exatamente o que eu quero te passar olha só, a estratégia dos dois hein? veja bem, vou ligar aqui, o que, que você vai fazer ó? pode ver que já vai tocar, porque esse aqui é um horário de alta demanda Provavelmente vai tocar a corridinha aqui. Veja, tocou a corrida. O que, que você vai prestar atenção? Tá vendo aqui? ó? 2.9 km, 21.4 km. Nessa corrida aqui, o valor de R$ 39,87 está praticamente menos do que o dobro do valor que tá valendo essa corrida. Essa corrida aqui, para valer na estratégia de 2, ela deveria estar... Tá pelo menos ali, no valor de 45, é, 47, porque você tem que dobrar o quilômetro que você está rodando. Você viu, era 21 por pouco, mais alguns quilômetros ali, daria 22 quilômetros, então daria 44 quilômetros. Você tem que dobrar, dobra a quantidade de quilômetros, tem que fazer uma soma rápida com o que aparece aqui na tela, soma rapidamente ali com o quilômetro que você está indo para rodar o passageiro, mais o quilômetro que você vai rodar na corrida, Dobra e o valor da corrida tem que estar superior ao dobro que está dando ali na tela. Olha aqui, ó, olha só. 3.3 km, 0.6. Aqui rapidinho, uma conta rápida. 4 km, 7.36. Não vale a pena. Vamos cancelar aqui. Essa corrida não vale a pena. Vamos clicar aqui, entendi. Ela tem que estar mais do que o dobro que está constando ali na tela. 4 vezes 2. 8, então a corrida no mínimo, mínimo mesmo, tem que dar 8. Claro, quanto mais, melhor. Então você não deve aceitar qualquer tipo de corrida. Utilize aqui o aplicativo na horizontal, que é uma ótima forma de você é, cancelar as corridas, sem, se você tiver problema com taxa de aceitação, vai cancelando as corridas, utilize aqui o modo dedo de Deus aqui, que não vai ter problema com sua taxa de aceitação. Para você ver que essa estratégia realmente funciona, eu vou puxar aqui nos meus últimos... Resultados aqui nas minhas últimas corridas, uma corrida que não tenha dinâmico, quer ver? Olha só, uma que não tenha dinâmico, vamos ver, vamos ver. Aqui ó, 26 por 73, corrida de 30 minutos, 12 quilômetros. Você pode ver aqui ó, 12 quilômetros ao todo que eu rodei, foram 13, aqui praticamente dobrou, 12,913. Dá 26, R$ 26,0. Beleza, R$ 2,0 o quilômetro. Vamos ver uma outra aqui. ó Esse aqui foi cancelamento. Aqui, ó. 3.9, 3.9 vezes 2, 8. 8, 10 reais e 21 centavos Beleza, estratégia dos dois. Quer ver uma outra aqui, ó? Ah, eu quero mostrar os que não tem dinâmico, mano. Porque os desenhos dinâmicos fica mais fácil Para você entender. Quanto, quanto mais dinâmico, melhor, né? Porque aí mais você ganha. Tem que ter que ultrapassar os dois pode ver que todas as corridas aqui foram escolhidas, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem mais alguma sem assim, dinâmica, ah, cadê, aqui ó, Ó, uma corrida de 0.7 km, 5,62, não foi nenhum quilômetro praticamente que eu rodei, isso aqui foi uma viagem realmente muito curtinha, que a menina estava levando uns produtos para a escola que era bem próximo, meu, eu estava do lado praticamente, não deu nem 100 metros que eu estava do passageiro, mais 600 metros para levar para a escola, 5,62. Isso aqui claro que eu fiz, sem dúvida nenhuma. Então é isso, eu vou mostrar mais uma vez como que funciona. Ó, vou ligar aqui o aplicativo para você ver se você entendeu. Tem que sempre dobrar por dois, dobra por dois tudo que aparecer ali em quilometragem. Vamos ver se aparece outra corrida aqui. Ó, oh, veja, 1,9 mais 0,9, 3 km. Essa aqui também não vale a pena. Aqui, no mínimo, para valer a pena, teria que ser R$ 7,0 R$7,50, Quanto mais, melhor. Valor pequeno, que não esteja dobrando a quilometragem, tanto para ir quanto no período da corrida, não vale a pena. Se você colocar em Prática essa estratégia aí, você vai ver que os seus ganhos vão aumentar, você vai rodar bem menos, pode ver que eu rodei aí 7 horas no máximo, fiz 300 conto, não gastei quase nada de combustível, não foi nem 70 reais, eu sempre saio abastecendo 70 reais, eu ainda tenho combustível no tanque, então essa estratégia é muito válida e eu tenho certeza que vai aumentar os seus ganhos, beleza? Espero que essa dica te ajude a melhorar os seus resultados, se você...